Galera, beleza, Felpera aqui pra mais um. Vídeo e hoje estamos aqui de novo no site do K Drop, guys Como vocês sabem, tá rolando um evento aqui do Mafia Da máfia do K Drop aqui E nós estamos com as caixas novas aqui As novas chances que a galera tem de ganhar skins Lembrando que o meu cupom vai estar tá aparecendo na tela aí pra vocês Cupom Phelps, galera Qualquer depósito que vocês fizerem aqui no site Vocês vão vir aqui, ó, adicionar fundos E vai ter várias opções de pagamento vai... Ou vocês podem vir na sua telinha aqui de depósito Que vai ter várias opções de pagamento pra vocês Vocês vão ganhar um bônus aí, nice Fora isso, galera, temos aqui as opções de pagamento do quanto você vai querer colocar no site. E como vocês estão vendo aqui, existem dois tipos de moedinhas aqui no site, além do dinheiro normal, né? Que tá em dólares aqui. Tem o Gold, guys, que é uma moeda Gold, que é uma outra forma de moedinha aqui no site. Vocês conseguem farmar essas moedinhas, tanto depositando, tanto é, abrindo caixa, tanto fazendo as tarefinhas que o K drop coloca aqui pra vocês, que eu já vou mostrar já já. E aqui embaixo é sobre o evento, né? Vocês estão vendo aqui uns agentes, que é a quantidade de agentes que você tem, que você ganha. os três jeitos, vocês conseguem ganhar é, esses tipos de moedinhas. Então, vocês podem vir aqui, galera Por exemplo, você quer ganhar moedinhas de ouro aqui, né? os ouros grátis Você vem aqui, ó Ouro grátis que vai estar na sua tela do K-Drop E o K-Drop vai lançar um monte de tarefinha aqui pra você fazer Que você vai ganhar as moedinhas Por exemplo, entrar no Discord lá dos caras Seguir eles no TikTok, seguir no Instagram Adicionar e-mail é, Entrar no grupo do Facebook Vocês vão fazendo todas essas tarefinhas vocês vão ganhando umas moedinhas ouros aqui, ó E nisso você vem na área do ouro E você pode gastar essas moedas Como é que você pode gastar essas moedas? Abrindo caixa Tem caixa, por exemplo Tem uma caixa de 20 moedas Mil moedas golds aqui, né E essas 20 mil moedas golds aqui Vamos ver o que, que tem nessa caixa aqui de bom Você pode ganhar tanto skins, como você pode ganhar também é, Jogos, tem caixa de jogo aqui Então você pode aproveitar aqui, ó Tá vendo aqui, são os itens da caixa e Você pode ganhar até uma faca de mil dólares Então aproveita, galera Mas no momento aqui, o que tá pegando aqui, o que tá rolando É a Mafia Event aqui, que são essas caixas Galera, vamos abrir aqui as caixas pra mostrar pra vocês Que como que elas funcionam Tem a mais cara aqui, que é 24 dólares E tem a mais barata, vamos abrir aqui uma de 9 com dólares. Vocês vão ver que nessas caixas, é, os itens, dependendo do item, ele vai vir com os agentes. E eu já vou explicar para vocês já já como que você usa esses agentes. Você pode ganhar tanto as skins, guys, como vocês podem ganhar os agentes, né? Então, tipo, você vem aqui, abre as caixas, deixa eu colocar aqui de novo. Você pode ganhar as caixas, né, as skins da dentro da caixa, que é o que vocês querem né? normalmente. E se você não ganhar, guys, vocês podem ganhar os agentes, que vocês podem depois ter mais chance de ganhar skins. Então, vamos abrir aqui cinco caixas e vamos ver o que vem. Bora meu largado, né? Mas tá de boa. Ó, tá... aqui ó, pronto. Veio uma ACIMOB aqui, nós gastamos 50 veio 68 doleta, tamo no lucro. E aqui você, ó, não ganhamos tantos agentes. Tá vendo aqui, ó, que tem os 100 agentes, 50 agentes, você vai acumulando. E você pode vender as suas skins, que os agentes, eles não vão subir, galera. Toda a gente que você ganhar, eles ficam ali. Você vende as skins apenas. Então a gente abre aqui de novo, vamos ver o que a gente ganha. É... 100 dólares abrimos outra vez a caixa de 50, né, do total ali que deu 5 caixas e ganhamos 100 dólares. E aqui mais agentes. A gente tá bem, beleza? Tamo com 3.270 agentes aqui, galera. O que vocês vão fazer para poder é, usar esses agentes aqui? Vocês vão no Mafia Event aqui, que vai ter vários jogos para vocês poder usar esses agentes. Tem os crashes aqui, que são as raspadinhas. Então, cada raspadinha aqui tem mil. Eu já fiz uma aqui. Vamos escolher outra aqui, ó. Você abre aqui e vem uma skin. Tá vendo? Você vai gastar mil agentes. Você vai pegar essa skin aqui, M4A1S Flashback. É uma skin que provavelmente não deve ser muito cara, mas é uma skinzinha aqui para você. Então, esse é Aqui a raspadinha aqui do Mafia Event Tem o Factory, galera que O Factory é o seguinte Você escolhe quantas, quantos agentes você quer colocar Pra você poder ganhar Quanto mais agentes você pôr Mais o item vai ser caro Por exemplo, o mínimo é 100 Eu vou botar aqui 500 Vamos ver que arma eu consigo trocar esses 500 agentes, né? Vamos lá Veio uma Mac 10 Last Dive Você vai falar Quase um doleta Que você pode é, guardar Levar pro seu Steam Você ganhou aqui Então é seu E você não precisa gastar nada E tem um rank, galera O que é o um rank? Se você não quiser gastar nenhum agente Se você quiser apenas guardar os agentes Você vai participar do rank O um rank é basicamente isso aqui, ó Quanto mais agentes você vai ter é, Uma skin cara, você vai ter melhor Por exemplo Aqui são de 1 a 100 100 primeiros, na verdade, né? O cara aqui, chamado Sketch É o sexto lugar Ele tem 30 mil agentes Ele tá ganhando uma aqui ó, Target Tough. Vamos supor aqui ó, o sétimo lugar, abaixo dele 24 mil agentes, tá ganhando uma Slaughter Survival Knife, faquinha top. E o primeiro, né, que eu acho que é muito impossível passar. É claro! Tá com 252 mil agentes e ele está ganhando uma WP Fade, que deve ser muito cara pelo visto. Então se você quiser não gastar e acumular, você consegue, beleza? E você vai estar tá entrando nesse rank aqui automaticamente. Lembrando galera que cada item que você tirar aqui, você pode fazer upgrade nele sem segredo aqui, ó. por exemplo, você pega o um item aqui, é, um itemzinho aqui, e você dá, sei lá, você quer pegar o um item mais caro, duas vezes mais caro. Você põe aqui duas vezes, se você quiser cinco vezes, você bota cinco vezes e escolhe o item aqui com o dobro do preço. Vem, dá upgrade e torce pra ganhar, beleza? Dá pra você fazer isso com itens caros e baratos, qualquer item que você quiser. Dá pra você juntar os itens aqui, beleza? Lembrando que não tem só as caixas do evento, tem mais caixas aqui, se você quiser abrir, tem caixas baratas, caras, caixas é, tipo do Vision, do Homem-Aranha, caixas de facas novas, que não são as, aquelas carambit, não são, são aquelas especiais as survival, ó, as caixas caras aqui ó. caixa de 500 doleta, véio. se quiser e dá pra você brincar aqui muito o site lembrando que se você usar meu cupom, você vai ganhar bônus quando você depositar, então usa aí meu cupom guys. e é isso, lembrando que também você retira o item, é, se o item estiver disponível no site, você retira na hora, ele vai nas, na hora pra sua conta da Steam, eu acho que é isso galera, não tem muito mais o que falar, lembrando que o Drop é um site muito top, cara. o site muito justo, você tem chance de ganhar e perder igual, e lembrando que você você usando meu cupom vai ganhar 5% de bônus. Tem vários joguinhos aqui que te permitem você ganhar skins. É, que não seja só depositando dinheiro. E é isso, galera. Tamo junto. Tá aí na descrição o link do site. E até a próxima. Valeu.